E aí galera, que é o Zumbi Biscuit, Zumbi Biscuit, o canal PBL. Seguinte, tô trazendo essa videoaula, né? Um tutorial do Rebento Halloween do ABB Relod, Relod, sei lá, como é que Sou brasileiro, então falo português, bem dizendo. ABB Relod. Então é o seguinte, eu trago essa videoaula mais as pessoas que não né, entenderam muito o que aconteceu As pessoas perguntaram para mim é, como é que é, que fazia e tal Então, como é que vamos fazer? Basicamente, o que que você ganha nela, o que que você tem que fazer ganhar Ah, e também vou trazer um, uma ajudinha né, para vocês aí, é um colega meu é, não citar tal nome Estava é, dando uma olhada no fora da June E... Achou... Achou um, um... mapa do... do Alter Front na, na, na, na beira -mar. E... Estava tudo marcado Onde que estavam as, as abobras pedindo Não sei se isso é legal Também não quero saber E então nem aí isso o seguinte <coughs> é, então vamos lá, basicamente o que, a gente, o que iremos fazer Vamos começar pelo... Pelo... O Fight Club, né? O que vamos fazer no Fight Club? Pronto! Estamos mais um Fight Club O que acontece? no Fight Club tem dois NPCs Um para cada facção Pra não, o pra criminoso, o pra encorce é gostosura, o pra criminoso é o... o pra absurdo. O que que acontece? O que, que esse NPC lhe dá? O... com level 2, se tem level 2 com ele você ganha um single gatinho fantasma. O level 2 também abóbora. O level 2 também é rei, rei, caveira, O level 2 também é coelho zumbi. level 3 você já ganha o tema. Que é o, o carnaval e o terror. É, casa Assombrada. É, corte do rei da montanha. É, corte do rei da montanha. É, o laboratório do laboratório da abóbora então, level 4 você ganha máscara de abóbora eu vou colocando aí aqui, ó, as imagens e vai eu tenho algum lugar, não sei aonde mas vai estar vou colocando as imagens para ficar mais detalhado então level 4 máscara de abóbora hum. é... level 5 você já ganha o o o o o o o o o título: Assombração é Morto-vivo é, é Faca. Na aí eu já o level 6 você já tá com faca na cabeça, né? Que é isso. Você uma faca na cabeça assim. E com o level 6 também você desbloqueia o Brilho no escuro a, a pintura da para brilhar no escuro. Também eu posso eu também vou postar aí E. e amigo. Amigo de exclusiva também, o tipo, amigo de então, Basicamente o que você vai fazer? É igual como se fosse missão. Você vai matando e tal e tal. E você vai ganhando. Você vai ganhando reputação com contato. Tá vendo aqui, ó? O povo aqui Tá ganhando reputação com contato. Ó, pode ver. Estão ganhando reputação com contato. Que não deveria ganhar, né? Tá de clube, né? Como eu tenho contato aqui ai ganha o, o, o reputação beleza o que que também tem no meu de club? tem as abóboras né deixa eu ver se eu acho uma aqui pra mostrar pra vocês aqui eu achei uma né? essa abóbora aqui oh. tá vendo? o cara acabou de explodir olha lá do outro lado tá vendo? suas abóboras <coughs> o que que você ganha com ela pra suas abóboras? Ah, level 1. Vou dar uma olhada isso, aqui. Esmagador de abóbora. Eu acho que é isso a classe aqui. Eu não me recordo muito. Mas eu acho que é essa classe mesmo. Esmagador de abóbora, escala é laranja. A. Ah, a roxa são essas aqui. Então, as laranjas, seguindo. Com level 1. É. O que é level 1? Beleza. Você... 50 abobras de Aí... Aí o que você ganha com o level 1? caçador é de abobras, título <coughs> Level 2, título também Matador de abobras. Level 3, assassino de abobras. Level 4, terminador de abobras. Aí o que acontece? Pronto, o Fight Club já foi completo Aí o que, que você vai fazer? Ó, tá vendo que já coisa aqui já é tudinho Isso aí aqui, vamos Aí, falei que era isso aqui Aí já vem aqui, ó, tá vendo? Já vem pra cá Aí, vamos agora lá né, pro O pro, pro, pro, pro, vamos pro alto-falto né. Aí, aqui Então, deixa Entrei aqui no Alto Front, o famoso da Iramar né? E vamos aqui Aqui são as abóboras rochas oh, rocha. oh, rocha, né? oh. ah, Você está sabendo aqui no, no chat Na hora que você entra ou estoura alguma abóbora roxa? Aí aparece a Barba Rocha mais próxima está na Granada Motor Restorent Motor Restorent, sei lá Pô Premium Aí que acontece, aqui também você ganha coisas Como eu falei pra vocês que tinha uma imagem de um amigo meu Que, que me, me falou Eu vou postar ela aí agora aí Em algum lugar, eu vou postar ela bem aí pra vocês verem Depois também eu vou estar disponibilizando o link pra, pra para poder para vocês poderem ver baixar lá se vocês quiserem então vamos atrás das abóbores aqui então eu tô com um, um o iPad aqui nas mãos e vou, vou olhar aqui a imagem que eu mostrei para vocês vamos ficar tá, mais próximo da tá? abóbora né? Não é nada que eu... Tenho outro ponto, eu vou aqui pra uma outra só que próximo tem uma atrás de mim Na minha esquerda, eu vou estar lá no... no... no... Tem um aqui atrás de mim Então, tem um aqui atrás de mim Mostrou como dito, essa vernagem aqui. Beleza, tem uma para a esquerda aqui. tiver ela, vem para cá, na mesma direção. Assim. Então, deve ser aqui. Se não fosse um reto em cima, algum lugar, está aqui. Deve ser em cima. se você quiser mostrar que tem ela aqui, ela não. É... É... Ir... Hum. tava mostrando Ah, é, no caso era aquela ali que tava mostrando. Beleza, eu falei que tinha um esgoto, né? ver se um então é um ah, mesmo, ah, mais ou menos está aqui Tem mais não é no local certo Ah, tô aqui não tem nada Não é local certo, ele nossa É mais ou menos está, entendeu? Deixa eu ver só aqui, tem uma pra cá, pra cá pra dentro, uma não, duas, então deve ser aqui, ó, ali, deve se tem mais alguma aqui dentro, ali, que tinha duas pra cá, Foi essas duas, agora eu não sei se tem mais pra cá, nesse outro galpão aqui. ali ó. Cadê? Eu tava ouvindo um barulho. Tá, só que tinha duas então. Eu achei três. Entendeu? Então marca o local. Tem uma, tem um monte aqui perto do tiro aqui, que é o NPC do do do criminal. do do do Da esquiva aqui, ela matando um monte aqui. Começa aqui, aqui já tem uma mulher de casa. Aqui Eu tô vendo barulho, aqui é parte de cima. E aí, pra cá aí que O que fala de um monte pessoal Basicamente não é, não é. É básico, um tapa tá lá, tem tal lugar eu falei, a gente tá... um, não é, só, sim, mais, lá. Pois é, é eu o que muito é, aí não sei, que Vou mostrar para vocês lá, no mapa lá, como realmente é Entendeu? Aí, beleza, vocês que o tá Sabobu, que que eu ganho como eu falei que nas classes aqui, aqui é a laranja e aqui as outras, vocês observaram que eu tava com zero, eu tô com 7 agora. Tem que estar a assim, 150. Então. 150 delas do level 1, eu ganho uma pintura de arma única com o tema de abóbora que de... De... De um tema de abóbora que brilha no frio com level 2 dela eu, eu venho a asa de abacotumizar o que é abacotumizar? você pode customizar e é basicamente isso galera, vou, vou estar disponibilizando aí pra vocês ah tá, tá esquecendo além de tudo isso lá no, no FEDCLUB é você completou lá naquela a missão lá com, com o NPC o que, que acontece? O, se você conseguir a categoria bronze, que é a, a lá pra ganhar os outros chicos e tal, você ganha 200 Delta Chicks. Eu acho que era 150 anos, eu não menos era 100 alguma coisa, até então os jogo no cachorro. Ah, beleza. E no prata? O que eu ganhei no prata? No prata, na primeira semana do, do, do, do, do, da, do evento, o que acontece? É, o evento começou dia 29 e vai até dia 11 do 11. Começou dia 29 do 10 e vai até dia 11 do 11. Aí você tem duas semanas, praticamente, aí o que acontece? Na primeira semana do Prato, você, você ganha a Máscara de Palhaço uma liga Vou postar ela aí em algum lugar e na segunda, na segunda semana você ganha o um chapéu de Feixeiro. bruxo e tal. Todo mundo já deve fazer Eu vou passar ali também alguns dados. Então... É basicamente isso Ó... Oh, é... A primeira semana do, do Fast Club Começa a valer a partir do dia 3 do ano E a segunda semana do Fast Club Começa a valer a partir do 10 do ano Então, como é que você quer é a primeira semana? primeira semana Pra você ganhar lá o tempo de prata lá você ganha, é, é, começa, dia 3, dia 3 pronto, você já pode começar a jogar lá no Fight Club, que você vai ganhar, você vai pegar, você chegar na categoria prática, você vai, é, a partir do dia 3 do ano, você já ganhou já o, o, o, a máscara de palhaço malíquia. E na segunda semana, na segunda semana, dia 10 do ano, no dia 10 do ano, pronto, você tem, você tem um dia de de caminho, você vai até o dia 11, você só tem um dia, pra poder chegar até o prato para ganhar o... o... o... não é o, nome do trem? o chapéu de PC o chapéu de bruxa e o ouro? o que, que tem no ouro? O ouro? O ouro, só aqui, só aqui, é só o prata mesmo acho que eles fizeram isso pra ficar mais fácil não sei também eu vou ficando por aqui, eu vou ver se eu trago outro... outras aulas e tal Aula, querendo ser o professor Vou <risos> fazer umas dicas aí Talvez a próxima seja Tem uns um amigos meus querendo que eu faça é, Um tutorial de Modificação de armas, né? É, qual modificação eu coloco na Qual modificação coloca na O Na... na... na... 12, que é ATG, né? E é isso É, basicamente isso Valeu aí galera, é possível, isso aí Daquela ninja de viagem aqui agora né? Se vocês dão um like aí se vocês gostaram Se não gostaram, se vocês dão um dislike aí E deixa como um comentário se você não gostou e tal é, Se inscreva no canal também ajuda bastante Ah não, não quero ganhar dinheiro com o YouTube falou, falando, não quero ganhar dinheiro com YouTube Eu estou indignado com o YouTube porque eu o seguinte, cara. eu Eu postar um vídeo com muito e com o de direitos autorais e tal indignado é, nem vim nem, nem com nada com o YouTube, possível que se tivesse outro, outro meio de, de, de, de publicar vídeo, eu, eu, eu publicaria eu tava achando até publicar no Facebook mas então, é isso aí vou fazer umas edições aí, não sei como é que vai ficar e falou aí pra vocês, um abraço